Bom, dando continuidade aqui às ferramentas de produtividade, a gente vai trabalhar agora com o Google Drive. Então a gente vai ver como trabalhar de forma colaborativa com o Google Drive. Então a gente tem aqui, ó, para acessar o Google Drive a gente vai na web, basta digitar aqui drive.google.com e ele vai pedir o seu login da conta Google. Aqui eu já estou logado na minha conta, deixa eu sair aqui, você digitar drive.google.com, ele vai pedir qual a conta que você quer logar. Eu vou fazer o login aqui, na minha conta. E como é que a gente acessa para trabalhar de forma colaborativa? Primeiro, é, de maneira bem rápida aqui, tem algumas ferramentas que a maioria das pessoas conhece, mas eu queria é, mostrar algumas funcionalidades especiais dessa ferramenta. Então, aqui no Drive, ele é conhecido pela facilidade aqui de trabalhar com arquivos. Então, por exemplo, aqui... Como se fosse um, um drive, um disco virtual. Onde eu tenho todos os arquivos aqui organizados no computador e eu tenho acesso é, aonde eu tiver e tiver internet, eu posso baixar ou fazer o upload de arquivos para esse meu disco virtual. Aqui eu posso criar uma nova pasta. Então eu posso botar aqui é, mostra de extensão. E dar um criar. Nessa amostra de extensão eu posso entrar nela. Está aqui uma nova pasta onde a gente vai trabalhar agora. E eu posso fazer o seguinte. Para fazer o upload do arquivo, ou eu venho com o botão direito e botei fazer o upload de arquivo. Ou eu já clico no arquivo que está fora no, no computador e jogo aqui dentro. E ele já vai fazer o upload. Para fazer o download, clico com o botão direito nele, fazer download. Certo? Mas o, as funcionalidades que eu quero mostrar a vocês é as ferramentas do Google Drive. As ferramentas do Google Docs. primeira, obviamente, é um editor de texto colaborativo. Por que colaborativo? Porque ele permite a colaboração de várias pessoas é, ao mesmo tempo. Então eu vou botar aqui, abrir um novo documento. E a cara dele é essa daqui, ó. bem simples, onde eu vou colocar aqui o um nome documento 1, e a funcionalidade que eu quero mostrar, a principal é essa, posso digitar aqui, é o compartilhamento, eu posso compartilhar com outras pessoas que podem editar esse documento ao mesmo tempo, então eu vou compartilhar com o meio da extensão, ele vai ser o que? Você escolhe o perfil, se essa pessoa que você está chamando para compartilhar esse documento, ele vai ser leitor, comentarista ou editor. E posso fazer o convite, está aqui convite e enviar. Pronto, enquanto eu estou digitando aqui, eu vou abrir aqui, pegar meu celular e vou tentar acessar esse documento pelo e-mail da extensão para ficar os dois trabalhando no documento ao mesmo tempo. Então imagine o seguinte, ele aparece aqui, a coordenação de extensão, como se estivesse editando o documento. Então, eu vou digitar aqui no celular, estou digitando, ele aparece com outra funcionalidade, e eu posso continuar digitando, enquanto, trabalhando normal, enquanto a outra pessoa, ou as outras pessoas trabalham no documento, eu posso inclusive formatar aqui fonte e a outra pessoa continuar trabalhando normalmente eu posso aqui not fazer notificações posso ver quem está online aqui eu tenho coordenação de extensão trabalhando nesse documento e outra é, outra Coisa que eu queria destacar aqui era o seguinte. Depois que esse documento está todo pronto, lá tem dois usuários trabalhando aqui, ó, fazer comentários no que ele fez, comentário, por quê? porque além de trabalho sem conjunto a gente pode utilizar essa essa parte de comentários e são ferramentas específicas e uma bem legal aqui que eu achei foi a seguinte essa ferramenta daqui ó ferramentas digitação por voz ou seja as pessoas que têm deficiência algum tipo de limitação na mão ou aquelas que querem fazer registro digitado podem é, digitar aqui ó. então imagine é, eu estou falando e tudo que eu estou falando minhas mãos estão aqui, ele vai digitando eu posso apertar aqui o enter e, e ele vai digitando e pegando o que eu estou falando aqui, de uma maneira muito legal porque ele reconhece aqui a, a voz das pessoas. Vocês selecionam aqui a língua. E ele reconhece a voz. Aqui, ó, um idioma. E sai muito certinho o texto. Vou fazer um novo teste aqui. Pronto. Agora, eu estou digitando. Aliás, eu estou falando. E o computador está digitando por mim. Isso é uma tecnologia e é uma ferramenta muito legal, é isso aí, então esse é um ponto muito legal dessa ferramenta, então é, talvez isso sirva para você agendar alguma coisa assim, é, relatar alguma tarefa de uma reunião ou automatizar, outro ponto importante, além do compartilhar, onde mais de uma pessoa pode trabalhar, essa ferramenta de registro, é os complementos, onde você pode instalar vários complementos que tem várias utilidades aqui, ó. só é você escolher a utilidade que são como se fosse softwares agregado ao Google Docs e você instala, por exemplo, eu vou instalar esse Lucidchart que é uma ferramenta de trabalhar com gráfico. Ó. Ele bota aqui, meetings Você entende o que é e você instala. Quando eu instalar, ele vai pedir algumas permissões. Da conta e fazer essa instalação, concluir, pronto. Com isso, eu posso entrar na ferramenta e ele ser um complemento que eu posso mandar para o Google é, o Google Docs. com a conta do Google eu posso aqui ó, iniciar um desenho tá funcionando não aqui ó diagramas meu diagramas vou botar um novo diagrama criar um novo diagrama eu tenho diversos tipos de diagramas por exemplo Caso de uso, eu posso fazer uma planta, posso fazer outros tipos de diagramas, workflows, organograma. Clico e ele vai dando esses complementos e esses anexos para você trabalhar com o, o Google Docs de forma mais profissional e integrada. Então ele aqui já dá e você só faz editar. A educação, ele vai pedir alguns, alguns dados, você vai selecionar e você pode começar a editar aqui o diagrama, ok? Na ferramenta, pode compartilhar aqui. E pode editar. Esse, esse é um estilo de complemento. E você tem vários que você pode trabalhar. Ó, novo documento: importar diagrama. Eu acho que esse é um exemplo. Mas vamos fazer um novo. Educação. Pronto. Aqui você pode. Trabalhar botando texto. E editar. Vários diagramas. E depois. Anexar. Ao seu. Salvar e fechar. Anexar o seu documento. Meu diagrama. Selecionar e inserir, ok, pronto. A outra ferramenta que a gente vai ver é a criação de formulários de planilha de formulários. Então, vem aqui em novo mais formulários Google. Só que eu vou trabalhar naquela pasta que eu estava trabalhando antes. Mostra a extensão. Eu tenho dois documentos. Aqui, um documento que eu criei no Google Docs. E um que eu enviei para cá. Então, eu quero um novo formulário. Mais, formulário Google. Que é para você fazer pesquisa. Então, eu vou botar aqui pesquisa pesquisa de satisfação uma breve descrição qual o seu nome isso vai ser uma resposta curta eu posso duplicar aqui posso botar aqui o que achou do produto posso botar, por exemplo uma resposta de múltipla escolha bom ruim péssimo posso aqui fazer uma matriz de uma nota o tipo de pergunta vai ser uma grade essa daqui onde eu vou ter é cheiro sabor textura de uma nota não é indique a opção vamos lá ver como é que está ficando se eu clicar aqui nesse visualizar cheiro, bom, ruim, péssimo aqui ó, indica a opção o que achou do produto bom, ruim ou péssimo feito isso, para compartilhar então, o formulário já está criado aqui preciso dar um nome a ele formulário de pesquisa e satisfação ele deu um nomeação automática ele já apareceu aqui pesquisa de satisfação e como é que eu faço para compartilhar clico nele enviar e mando esse link aqui clicando aqui nesse link para o povo quando a pessoa responder vai estar lá Diego bom e enviar Enviar outra resposta. Vamos supor que outras pessoas respondam. Alan E enviar. Como é que eu faço para ver as respostas? Entro no meu formulário. Lá aqui na pesquisa de satisfação. Vou ver a quantidade de respostas. Tem duas respostas. E ele já vai me dar o resumo no gráfico. Essas respostas eu posso vir aqui. Para não aceitar mais resposta, ele vai desabilitar o formulário. Ou aqui para criar uma planilha com o um resumo da resposta. Onde eu vou botar criar. E ele vai criar essa planilha. Com as informações. Essa planilha está onde? Ela está aqui ó, dentro da pasta também. Mostra de extensão. Onde a gente está trabalhando? É... Aqui ainda eu posso ver as respostas individuais. Então, aqui, ó, individual, onde eu tenho duas pessoas que responderam e é quem marcou o quê. Pronto. Essas duas ferramentas são as principais aqui do, de produtividade do Google. E eu queria mostrá não podia deixar de mostrar, alguns recursos que a gente utiliza para fazer pesquisa com, com os usuários, seja de maneira online ou até online. Offline, porque tem softwares que você pode acessar pelo celular. Offline, então, imagine você pega um formulário desse, instala no celular, vai na comunidade ou alguma coisa que você está fazendo uma pesquisa. Digitou, quando chega, ele faz o sincronismo dos dados e você tem as respostas. Então, valeu e até a próxima.